lançou-nos há pouco o desafio de não começarmos este debate com um discurso catastrofista. Aqui vai da parte do livre, é com esta escola pública, é com estas e estes professores que saudamos que se faz o futuro. Mal feito fora, nós não podemos deitar fora ou construímos até hoje para construir o país que queremos. E o país que queremos não é inimigo do país que temos, pode ser feito aqui. Mas é preciso que lhes deem condições, é preciso que lhes deem turmas mais pequenas é preciso que contem, e o livro diz isto, desde 2015, aparentemente o único partido aqui representado que o tinha no programa em 2015, a contagem integral do tempo de serviço que lhes foi roubado. Deem-lhes uma escola mais democrática, em que possam participar mais e em que possam ver mais contada a sua voz e também do pessoal não docente. Deem-lhes, acima de tudo, futuro. Porque é que não é discutido, de uma forma mais abrangente e mais aberta, a questão de não estarmos a tornar a profissão de professor atrativa para os jovens hoje em dia. Porque é que a sociedade civil não é envolvida? Perguntei lhe por uns Estados Gerais de Educação não havia sua resposta. Porque é que estamos sempre neste discurso do vamos lá verismo e não passamos de facto para um discurso de futuro que dê futuro aos professores? Resolvam de vez a precariedade, porque será impossível a professores e professoras darem futuro ao país se não conseguirem prever o seu próprio futuro no próximo ano, nos próximos dois anos. É com esta escola pública, é com estes professores e professoras que se faz o futuro, mas dá-me demasiada a sensação de que o Governo e o Sr. Ministro acham que está tudo a ir sendo feito. Isso não é de todo suficiente, neste momento a sociedade portuguesa precisa de debater educação para ter futuro da forma mais abrangente e da forma mais inovadora possível e esse, esse rasgo é deputado, um rasgo que, que falta no seu discurso ainda. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, no âmbito da Cimeira das Nações Unidas de Transformar a Educação foi pedido a todos os Estados que fizessem consultas nacionais abrangentes, envolventes, já iniciámos, envolvendo uh, professores, alunos, sociedade civil, a organizações representantes dos pais, organizações sindicais, os resultados dessa consulta nacional já estão públicos, mas aceito o seu reto de tornarmos esta discussão ainda mais ampla, de organizarmos uma grande cimeira de transformação da educação para dar mais visibilidade a este trabalho que está a ser feito. Na próxima sexta-feira, em Moimenta da Beira, há mais um passo desta iniciativa com um grande fórum de alunos, porque esse debate tem vindo a acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem foi o Dia Internacional da Educação e quero assinalar que e saudar o Ministro por, neste dia, ter anunciado que irá mais longe do que aquilo que as instâncias internacionais sugerem, aceitando esse repte para um dos Estados Gerais da Educação. Chamemos-lhes o que lhe chamarmos, porque isso lhe dá uma enorme responsabilidade. Não pode lá chegar com umas negociações falhadas com os sindicatos. Mas dá-nos uma enorme responsabilidade a nós também, aos sindicatos também, à sociedade civil como um todo, de participar desse exercício de forma concreta, propositiva, virada para o futuro. Porque, francamente, PS e PSD. Devo dizer que me dava incómodo de cada vez que em aqueles jovens que ali estavam vocês voltavam a 2011 e à discussão acerca de quem é que assinou o quê naquele ano. Numa altura em que provavelmente alguns daqueles alunos e alunas não estavam sequer na escola. Quer dizer, eu percebo a relevância do exercício, mas já o tivemos tantas vezes neste hemiciclo, porque é que não falamos do presente para o futuro e insistirmos a ir do presente para o passado recente? É a altura de falar, sim, é importante essa memória, não, não há dúvida, mas já é um exercício que está mais do que estafado nesta casa, quando podemos falar de todos os desafios que temos para o futuro, todos eles passam pela escola pública para a educação. Transformar o 12º ano não o convenci em relação a isso, mas é a altura de ter esse debate num ano zero do ensino superior termos mais escolas no ensino público, especializadas, mais autónomas, mais cooperativas entre os professores, mais daquelas escolas que mudam a vida dos alunos, mais António Arroios, mais Soares dos Reis, mais Luís António Verneis, das ciências, concluído. das línguas, escolas internacionais públicas. É a altura de falar tudo isso, mas é preciso chegar lá com a dignificação do presente da carreira dos professores resolvida. Muito obrigado, Sr. Presidente.